Pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal da Marcenaria C&P. Vamos falar de uma máquina que recentemente a gente adquiriu. É, normalmente a gente, seguindo o nosso praxe aqui, a gente fala da máquina depois que a gente usa. Então já tem uns dois meses que a gente adquiriu essa máquina. É um pinador da Maquita, pinador pneumático. Então, depois de usar, a gente vai... Falar a nossa opinião sobre a marca. Marca que vem muito bem embalada, uma maleta muito bem construída. Né? Show de bola. Né? A gente... Com a abertura por aqui. Né? A maleta, então, contendo o manual de instrução. Um óleo para lubrificação da marca, a gente vai falar um pouquinho dele daqui a pouco. E o pinador. A gente... Utilizava o né, pinador chinês né? A gente já tinha o pinador na mercenaria Porém, pinador chinês né? Descartado Deu problema, infelizmente tem que descartar Então agora a gente optou por estar tá comprando uma máquina é, né, De renome, robusta né, E que a gente vai falar sobre ela E não deixa, na minha opinião, não deixa nada a desejar Ok pessoal? Então a gente vai falar agora sobre os dados técnicos da máquina né? É, pegando o um manual aqui de informação né, manual de operação claro que todo mundo que adquirir a máquina vai ter acesso a ele. é uma máquina que pesa aproximadamente 1,3 kg o básico que a gente vai falar que ela é, suporta pinos de 15mm a 50mm e com uma capacidade de 100 pinos a cada recarga é, pressão de ar recomendada é, 8,3 bar né? a gente trabalha aqui eu não vou mostrar nosso compressor que está lá fora, está com chuva é, eu não tenho regula regulador de pressão tá pessoal é, o nosso compressor é um 110 litros, 10, 10 pés a gente trabalha com ele sempre é, no automático utiliza o pinador o, o, o compressor recarrega a gente trabalha numa boa com, com esse pinador sem problema nenhum bom pessoal, então a gente vai demonstrar é, a máquina aqui, as funções dela e depois a gente passa lá para a gente fazer alguns testes. É, aqui primeiramente ela tem uma, um manípulo aqui de, de regulagem da profundidade dos pinos, depois eu vou tentar conseguir deixar no cantinho aqui uma foto ilustrando o que eu estou falando. Ela gira é, em sentido horário e anti-horário. É, para determinar a profundidade que você quer deixar o pino na madeira Uma madeira mais macia, logicamente, a gente vai demonstrar depois Você volta essa regulagem para ela ficar com a cabeça do pino ou faceada ou é, cravada na madeira ok? Gatilho de acionamento, trava de segurança Esse gatilho aqui só aciona se essa trava estiver é, encostada na madeira fazendo esse movimento Beleza, pessoal? É, outra função é que eu achei interessante esse pino aqui ó esse pino também depois a gente vai demonstrar ele serve como soprador, para você limpar a sua mesa de trabalho, limpar o móvel que você estiver fazendo, você aciona e ela solta um jato de ar eu achei bastante interessante ela vem com uma ponteira de reserva, tá pessoal que é instalada aqui para não, não danificar o móvel quando você estiver utilizando ela é colocada aqui, ó né? Eu até achei também novidade, foi depois, lendo o manual que que eu encontrei, que vem com a ponteirinha de reserva, então ela fica alojada aqui. É a trava do cartucho dos pinos, né? Essa é uma trava aqui em formato de gatilho, né? Bem bacaninha, bem diferente do, do, do outro que a gente já possuiu. E o gancho, esse gancho aqui eu vou demonstrar daqui a pouco, para a gente colocar na, na cintura, no bolso. É, um gancho não é para subir lá no telhado carregando isso não, é só no momento que você estiver utilizando aqui Precisar colocar no cintura rápido é, Para você mudar alguma coisa na mesa, alguma coisa do tipo Ok pessoal? Então tá aí a máquina, o é, que tinha de novidade aqui Nela eu já mostrei mais alguma coisinha, a gente vai demonstrando lá na prática depois é, Uma dica importante pessoal, é, eu não tenho instalado na minha rede de ar Aquele sisteminha de lubrificação. Eu vou deixar uma ilustração no canto aí, que o pessoal instala na rede. Muita gente vai saber. Como eu não tenho esse, esse sistema de lubrificação na rede, utiliza-se o óleo, né? o próprio óleo que vem aqui já. A maquita manda junto com a máquina o óleo. Recomendo-se para quem não tem o óleo, o lubrificador na rede, o aparelhinho que lubrifica na rede de ar. Ou se você não tem uma rede de ar, usa direto no compressor. Recomenda-se uma gota de óleo a cada uso da máquina. Claro, um uso o dia todo muito prolongado. Lá no meio do seu uso, lá retira a máquina e, e dá uma lubrificada. Tá pessoal? Não trabalhe sem lubrificação que você vai danificar a máquina. Eu acredito que a minha outra máquina danificou mais por isso. Que eu não dei muita, muita liga para essa lubrificação. Então um pingo de óleo aqui na própria entrada de ar. E aí a gente utiliza um engate rápido comum, né? Eu não sei a medida exata dele. Pronto. A máquina já está pronta para o uso. Sobre o jato de ar, né, pessoal? Você quer dar uma limpada aí na sua bancada? O jato sai direcionado aqui, nesse furinho. Ok? Ó. Bem bacana. Eu adorei isso, cara. <risos> Muito bom. É, outra dica... Bacana é esse gancho, né? Ele vem pra gente estar tá colocando aqui ó, na cintura. Né? Eu acho até de certa forma perigoso, né? Um pouco perigoso, porque acidentalmente, se você apertar isso daqui, pode ser acionado, né? mas é, é bem difícil, mas é um, é um risco. Mas de qualquer forma serve para você estar tá pendurando aqui na cintura. Eu não recomendo você subir em alguma coisa com isso na cintura, mas perto de uma bancada, eu acho bem. Bem bacana esse acessório aqui. Então aqui, é, o nosso, né, nossa trava de, do cartucho aqui, recomenda-se, quando você for abastecer o pinador, desacoplar ele do ar, ok? Para não ter nenhum risco de se acidentar. Então você apertou o cartucho, abriu, a gente vai começar aqui... Aqui cabe 100 pinos, tá, pessoal? A gente tô com uma cartelinha menor aqui, a gente vai começar com ele. É, pinos de 20 mm né? Fechamento muito simples e leve. Interessante, pessoal, no outro pinador que eu já possuí, não tinha esse lugar aqui, essa janelinha a gente ver ah, se ainda tinha pino na máquina. Às vezes, você, acontecia de você pinar e não tinha pino. Então, aqui, como você pode ver, eu vou até abrir aqui pra mostrar Bem bacana Ó A máquina sem pinos Fica vermelha a janelinha aqui ó. É, Tem um, alguma coisa lá dentro Vermelha que demonstra que o pino acabou Agora com pino Olha só Com pino ela fica Fica vendo literalmente o pino lá no fundo Não sei se vai dar pra ver aí Mas você consegue ver o pino lá Achei bacana demais. Você ficou de olho aqui, você vai conseguir ver quando o pino acaba. Então, ó. Pinador engatado. Não tem vazamento né, de ar. O outro costumava vazar um pouquinho, que a gente possuía. Então, tá aí. Pronto para o pro serviço. Bom, primeiramente, a gente vai demonstrar dele aqui a função é, da profundidade do pino. Ok? Essa, esse manípulo que tem aqui perto do, perto do gatilho. O é, que acontece, pessoal? Você girando esse manípulo para o sentido horário, você vai estar aprofundando o pino na madeira. Deixando ele mais profundo na madeira. Ou seja, olha aqui, eu bati um pino. Não sei se vai focar, bati um pino. Ele ficou até sobrando. Olha só agora eu vou regular a profundidade aqui no gatilho, para a gente ver o resultado, se vai melhorar. Então aqui, eu bati um pino com ele todo rosqueado para o sentido anti-horário. Agora eu vou começar a girar esse manípulo para o sentido horário, para a gente achar o ponto certo do pino, para ele ficar faceado com a madeira. Então vamos lá. Vou girar aqui duas voltas e meia. Olha aqui, já tá um pouquinho assim. Vamos girar mais um pouco. Vamos lá. Olha só. Ficou bem faceado com a madeira agora. Perfeito. Tá pessoal? Aqui é um que ficou todo cravado, né? Vamos girar todo. Vamos girar no máximo agora. À medida que a gente gira. Esse essa trava de segurança aqui, ó, movimenta ela, ela vai voltando. É o limitador, né, pessoal? Limitador de profundidade. Vamos lá agora. Olha só. Tá vendo? Ele cravou todo na madeira. Vou voltar aqui para o meio, mais ou menos. Vamos lá olha só como é que já melhorou o resultado cravou um pouquinho vai voltar mais um pouco olha só que perfeição detalhe, funciona tanto no pino de 20mm quanto no pino esse aqui é um pino de 40 milímetros ou de 50mm eu não vou ter o de 50mm aqui para demonstrar para vocês mas funciona perfeitamente. Já utilizei e funcionou bem bacana. Então, o ajuste de profundidade. Top. Muito bacana. Ok, pessoal? Bom, então a gente vai passar a demonstração para a espina aqui de 40 milímetros. Né? Eu já até usei o de 50, mas não tem no momento. A gente vai trabalhar com o de 40. Madeira, pessoal. Madeira aqui, ó. Uma saranduba ou paraju, como muitos aí conhecem. Dura. Madeira bem dura, né? tem sucupira aqui também, que a gente vai utilizar aqui na demonstração. São as madeiras mais duras que eu trabalho aqui. Tem o pinus, que a gente vai bater também o um pino nele, mas o pinus é uma madeira muito macia para trabalhar com pinador, até de certo modo perigoso, o pino às vezes desvia. Então, é, a gente vai demonstrar aqui com essa madeira mais dura. É, como a maquita sugere, a gente desengatar o pinador para fazer a troca dos pinos ou a recarga. Então a gente vai tá substituindo aqui o de 20 pelo de 40 mm, o dobro, né? E a gente vai ver como se sai o pinado aí na madeira dura. Então, feito o processo. Bom, a gente vai a regulagem dele aqui tá tá no mínimo, né, para para Bater o pino aqui, regulagem de, de faceamento aqui, de, de cravar o pino, né? Deve ser assim que fala. É, então a gente vai, então no mínimo, a gente vai, no máximo, aliás, a gente vai começar a ver se ele vai aprofundar muito esse pino aqui. Vamos ver se ele vai conseguir, né? Bater esse pino na madeira dura, se ele vai aprofundar todo o pino e se vai, como que vai ficar a respeito, a respeito aqui do acabamento. Então vamos lá, ó. Uma, fatia de de anduba e um outro sarrafo de uma Olha só, pessoal, ele está no máximo, né? Na, na, vamos dizer assim, o gatilho aqui, o batente está na potência máxima. A gente pode recuar um pouquinho aqui para a gente ver se esse acabamento fica faciado Então, recuei aqui uma volta completa... Já começou a arranhar, tá vendo? Então, eu acho que é, tá aí no limite. Então, pessoal, ele é forte o pinador. A gente, ó, que tem tá um taco de 4 centímetros de, de espessura, né? A gente tá batendo aqui, mais pregando o outro de 1,5 e vai bacana. Olha só. Bem resistente. Fica com prego mesmo. É, então, pessoal, vamos passar aqui, vamos bater no pinus, né? Madeira de pinus. Vou... Dois sarrafinhos de pinus, um sobre o outro. Vamos ver o que, que esse pinador vai fazer aqui. Eu não usei ele no pinus ainda, tá pessoal? Não gosto de usar pinador nessa madeira. É Até... olha só. Por esse motivo. Não recomendo muito utilizar, tá? Ele desvia por causa do veio do pino. A gente pode ver que. Olha aqui onde o pino começou e aonde é ele saiu. Tá? Então vamos tentar de novo. Vou tentar pregar um no outro aqui. Agora foi. Ó, apesar de a madeira ser macia, ele não afundou muito Mostrando que realmente Esse regulador aqui funciona Vamos lá Claro que ele afunda mais Do que na outra madeira mais dura Né Mas o princípio de funcionamento É bacana Fica bem resistente Apesar de ser no pin Solta, tá vendo pessoal Mas fica até aceitável Tá? Eu não gosto de utilizar no pino. Eu tenho aqui agora sucupira. Né? É bastante duro a sucupira, né? Vamos ver como que, como que sai esse, esse pino aí. Eu vou, eu vou até usar ele que deve estar um sarrafo com uns 4 centímetros. Vou utilizar ele assim para a gente ver se esse pino vai tranquilo aqui. Ó, a regulagem aqui. Da profundidade ficou, já ficou bem bacana. Melhor do que no pinos. Ó, ele cravou começou até a apontar aqui. Ok, pessoal? Tem um sarrafo aqui de angelim. Vamos grampear um no outro aqui para a gente ver como que o pinador se sai. Olha só. Resultado bem bacana. Então, pessoal, é, a impressão que a gente tem da máquina é que ela vale cada centavo que você investe nela. Não é uma máquina das mais baratas, né? É uma das, pelo contrário, A categoria dos pinadores, é uma das mais caras, mas ela vale cada centavo. Pelos recursos que tem, né? Ó, não vazar a outra. Dependendo do jeito que você mexia, que a gente tinha. Eu não vou falar a marca, né? É uma chinesa e ela vazava ar, né? É... Então a máquina segura, né? Ó, não aciona o gatilho. Tá vendo? Se não tiver encostado na madeira, não aciona o gatilho. Não tem risco de acionamento indevido aqui. Eu até mencionei sobre pendurá la na cintura. É caso você encoste, né? Sem querer isso daqui em algum lugar, possa haver algum acionamento. Fora isso, não tem risco, né? Muito bacana é, é, essa alça aqui para poder estar tá utilizando. A máquina segura. E ainda com esse jato de ar aqui, que me, me agradou muito. Então, as nossas impressões sobre a máquina, que ela vale cada centavo. Vem numa maleta muito boa, né? Então, a gente considera que é um, um, um investimento que você vai ter um retorno muito bacana. É, lembrando que tem que dar aquela lubrificada na máquina todo uso, né? E eu esqueci de mostrar antes, né? Vou estar tá mostrando agora, claro, com a máquina desengatada do ar. É, não aconteceu comigo nenhuma vez ainda, mas é, ela tem aqui. Vou tirar os pinos aqui, tá? Para segurança. Caso algum pino dobre, né? Você solta para você estar tá fazendo a retirada do pino, né? Que dobra aqui dentro. Eu estava até me esquecendo, porque nunca, na outra máquina, eu às vezes utilizava com frequência, uma madeira mais dura, ela sempre dobrava um pino aqui, com essa aqui nunca aconteceu. Então, demonstra a qualidade da máquina, tá pessoal? Muito bacana, a gente procura aqui, está é, passando para vocês uma máquina que a gente adquire e que vale a pena. Não é o forte da, do nosso canal, tá falando de máquina, né? a gente nem tem tanta afinidade com isso. Mas, quando a máquina é boa, a gente está aqui para recomendar. Então, pinador AF506, né, da Maquita. É, na minha opinião, vale cada centavo investido. Beleza, pessoal? Quem, quem puder nos ajudar deixando o um joinha aí no, no vídeo. Quem puder estar é, tá se inscrevendo no canal, a gente vai estar tá, sempre que uma boa ferramenta que a gente adquire, a gente vai estar tá aí mostrando, recomendando. Lembrando, a gente não tem patrocínio de ninguém. A gente está aqui para demonstrar quando a máquina vale a pena.